Fala, fala galerinha! E é eu sou A. Eu sou E esse é mais um Elefante Literário com book haul de março. Esse mês de março eu fui para São Paulo... Reflexões... E eu peguei... <risos> é, <okay. risos> é, foi muito boa a viagem. Eu peguei os livros que eu tinha comprado em novembro ou dezembro. Eu só citei aqui e eles foram. O Pequeno Príncipe. O livro do filme, fofíssimo. O Planeta dos Macacos, nessa edição maravilhosa da Aleph. Finalmente Laranja Mecânica, também da Aleph. Tá, tipo, muito bonita essa edição. Olha aqui quem tá aqui. O Céu no Fim do Caminho. Vai ser minha segunda leitura de Neil Gaiman. Vamos ver se eu vou gostar um pouquinho mais. E as aventuras de Sherlock Holmes nessa edição maravilhosa. Finalmente eu tenho uma edição da Zaha, nessa edição pocket de luxo. Maravilhosa. Em março a gente também recebeu do grupo Editorial Record Livros que a gente pediu pela parceria Nunca Jamais, de Colin Hoover e Terry Fisher, a cor púrpura de Alice Walker e Não Queira Saber de Lisa Jackson. Aguardem que sexta-feira sai resenha desse livro e é muito. Não vou dizer. Vocês vão ter que ver. Além desses, a gente recebeu os livros de ação Holy Cow de David Du Chovni. Ok, <risos> David Chovini, eu acho que é E recebemos também um pacotinho, um kit sobre o feminismo com os livros Vamos Juntas, o Guia da Sororidade para Todas, de Babi Souza Que a gente colocou também no Snapchat, pra quem viu, e no Instagram Vão lá dar uma curtida, show de bola E além desse, o Papel de Parede Amarelo Um clássico da literatura feminista por Charlotte Perkins Gilman Ainda na minha viagem a São Paulo, eu ganhei alguns prazeres a minha querida amiga Naná, que ela já tinha me dito que ela ia me dar alguns livros, e eu estou ansiosa para ler, e eles foram: A Flor da Pele, de Helena Hunting, Bela Desastre, de Jamie McGuire, Quem Sabe um Dia, de Lauren Graham, Talia Azul, de Nora Roberts, Black Bird, de Anna Carey. Que eu já ouvi falar muito bem nesse livro, inclusive ela me recomendou muito, e estou bem ansiosa para lê-lo. Me dá? Não, o quê? <risos> Quando for passar São Paulo, eu vou também pra ganhar um livro, okay? <risos> Obrigada, Ná. Adorei os livros e em pré-review, não ganhamos okay. <risos> leituras deles, né? Porque a vida não tá fácil. Agora vamos às aquisições, porque eu vou só comentar aqui que chegou finalmente quarto e já está lido. O que é que eu fiz? Fui no shopping. O que é que tem no shopping? A Saraiva. Passei na frente, entrei e tinha o quê? Uma promoção. Toda luz que não podemos ver por 20 reais. Foi é muito cara de pau, Eu não consegui, não resisti <risos> e comprei. Que pessoa cara de tô pau. Tô querendo ler há muito tempo. Finalmente agora eu tenho. Vamos ver se sai em breve. Se também não sai em breve, sai em dia. Se também a gente vai vendo. Tem um, uma, uma fórmula aqui? Tu viu? Não. Tá bom. A minha aquisição do mês de março por ter lido cinco livros. Yeah. É. Então foi 4 de fevereiro e eu, eu li um livro em março eu já podia comprar, porque eu já tinha lido 4 de fevereiro. então eu, eu comprei. Então foi finalmente Lugares Escuros, da queridíssima Gillian Flynn. Eu estou ansiosa para ler esse livro. É o terceiro que eu compro dela, né, que são aqueles três famosinhos, que é dizer exemplar. Objetos Cortantes e Lugares Escuros e é um pouco falta para ler e eu estou muito. Porque eu amo essa mulher Também chegou em março, finalmente Depois de eu ter comprado na saraiva online O período ter extraviado, eu ter esperado mais de 3 meses E, enfim, depois de toda essa saga Chegou 100 anos de solidão De Gabriel Garcia Marques Nessa edição Nessa edição Nessa edição Muito bonita, da Record Muito bem caprichada é, Tô doido pra ler esse livro, não vejo a hora porque eu li, né, os Dois Contos Peregrinos, gostei muito, então tô doido pra conhecer a escrita dele em romances. Outro presente que eu ganhei por esses dias foi As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino. Foi um presente de Paulinha e Rafa, que eu adorei. Ela, Paulinha, tava lendo pra dissertação dela e ela achou que era minha cara, porque tem a ver com viagens e cidades e, enfim, achei muito interessante e quero ler Sério, adorei. Eu também adorei o presente que ganhei delas... Meu Deus. <risos> Castanca, Artista por Acaso. Vocês não tem noção de como eu tenho procurado esse livro durante toda a minha vida, aqueles. <risos> durante a infância na escola eu li muito esse livro, mas foi muito. Ninguém tem noção do quanto eu li esse livro e elas ficaram sabendo. Aqui, que ficaram sabendo, eu disse. <risos> e elas compraram e me presentearam. Eu chorei quando recebi. Foi super emocionante. Li no mesmo dia, porque ele tem exatamente 50 páginas. Contando com a história do autor, então tem menos de 50. É super bom contar a história dessa cachorrinha maravilhosa. Eu vou ficar falando aqui o dia todo. <risos> é isso aí, gostei muito. Obrigado, meninas. Chegou aqui em casa também pelo correio Os Dois Mundos de Astrid Jones, que Paulo Ratti, do Livraria em Casa, mandou. E agora... Eu vou ler depois dele ter lido para o projeto do livro Viajante que a gente está fazendo junto com Yara do Conto Encanto. É Conto em é Canto encanto? ou é Canto em Canto? Ou é Canto em Conto? Conto em Ou é Conto em O quê? Dois contos, o okay. Então, eu estou bem ansioso para esse livro. Dizem que é muito bom. Rezam as boas línguas e as más. Todas as línguas o rezam. Tá Mas, <risos> Não tem nada a ver com ele. Por último, não mais importante, que inclusive, esse book haul, pra quem não ia comprar e quem não tava tá fazendo book haul grande, viu? A gente tá ali, de... ó. Parabéns! Parabéns! Mas enfim, recebemos da editora Tribo, que é a editora que a gente citou aqui, inclusive. Sim! Na tag das editoras, que é muito boa. Daqui de Natal. Daqui de Natal, que a galera tá produzindo umas coisas muito bonitas. Ó. Puxando. Recebemos Bandeira de trapos de Temes Lima, que é um livro que eu já li há um tempo, inclusive, eu já tenho, então esse é de nove. <risos> Se deu bem. <risos> também recebemos no kit Madame Chanador de Aureliano Medeiros, que eu já li e tá aqui todo marcadinho para registrar a leitura. Recebemos também Contos Sabe para Corações de Maltrapilhos, de Luiza Souza, Luís Treloa e inclusive tem um canal agora né? Tem, tem, tem um Ilustralu. canal Ilustralu, pode Lou. Vamos colocar crer. por que? É. <risos> é muito fofinho esse livro. É um Hq. Muito fofa. Luísa tem um traço muito fofinho e muito dela. Sério? É um traço muito dela é, Tudo é que ela tipo, faz. É. Diga como é o nome Quer a pessoa ver? Característico. <risos> Quer ver? É. é super característica mesmo. Essa aqui é a segunda edição, inclusive, eu tenho a primeira, a capa é diferente. Eu acho que tem uma pequena diferença entre as duas, tem umas coisas novas, eu acho, mas o é um livro é muito fofinho. Também veio nesse kit dois zines, Marcela Mulher Melhore e sobrepeso. sobrepeso. Esse aqui é de Luiza Ilustralu e aquele é de Aureliano Medeiros. Já li os dois, são muito bons Muito fofinhos Então é isso aí pessoal, se você já leu algum desses livros Ou quer ler, não esqueça de deixar aqui nos comentários E deixar o seu joinha pra gente Que ajuda bastante na divulgação Se quiser alguma resenha específica De algum desses livros que a gente falou Também deixa aqui nos comentários pra que a gente fique sabendo Siga a gente em todas as redes sociais E não se esqueça de se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Além de compartilhar com todo mundo, né? Valeu! Valeu. Tu fez o okay? quê? É porque assim ó... Aqui ó... O quê? Eu aprendi que assim é... Assim é... Ontem, lembrei... Anteontem. Ah... Uh, assim... E assim é, assim. é cavalo ou uma coisa assim... Saudades é hora de Era ótimo... Era ótimo...